Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos, Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Estamos à margem do Rio Jordão com Jesus. Onde ele é batizado, onde ele inicia a sua vida pública, na nossa vida com Deus, tudo se inicia naquele dia em que nós somos batizados. Porque nós passamos a pertencer a Deus, passamos a pertencer à igreja. Nós somos marcados por Cristo. Recebemos o Espírito Santo. Somos lavados daquela mancha do pecado que estava em nós. Assim como um pai ou os nossos antepassados né, podem nos transmitir geneticamente tantas coisas, não é? Nós sabemos que também o pecado foi transmitido a nós, nós carregamos essa tendência a pecar. E no batismo nós somos como que lavados para que sejamos Perdoados por Deus Tanto é que quando alguém se batiza Quando adulto, quando adolescente ou jovem Naquele instante em que a pessoa é batizada Todos os pecados dela são lavados E ela é a pessoa mais santa que se encontra naquele momento Na assembleia Junto à igreja reunida É isso que acontece no dia do nosso batismo Mas é claro que nós voltamos a pecar, mas as portas dos demais sacramentos estão agora abertas para nós quando nós vamos trilhando esse caminho em busca de nos alimentarmos de Deus, em busca de nos reconciliarmos com Ele, em busca de dizermos o nosso sim, de buscarmos a saúde espiritual, de nos comprometermos com aquele chamado que Deus faz para nós, o convite que Ele faz para a nossa vida. O batismo abre caminho para outros momentos que nós teremos com Deus ao longo da nossa vida. O batismo não pode ser reduzido de uma forma supersticiosa a uma proteção de alguns perigos e alguns males. O batismo não pode ser visto como vacina. A vacina tem a sua razão de ser e a sua necessidade, não é para, ou livrar as pessoas dos males, ou pelo menos amenizar alguns males, mas batismo não é isso, batismo não pode ser visto como uma maneira de blindar a criança de alguma doença, de fazer com que ela não venha a ser atingida por alguns males e perigos, não, meu irmão, minha irmã, batismo é mais do que isso é ser revestido por Deus é tornar-se irmão de Jesus Cristo que é nosso Senhor e nós vemos no batismo de Jesus esse caminho que ele nos aponta Jesus está hoje diante de seu primo João nós sabemos que João Batista batizava as pessoas com o um batismo de arrependimento, de conversão, preparando o coração das pessoas para receber o Messias que viria. Mas não era o batismo do Espírito Santo. Tanto é que João vai dizer quando ele é confundido com Jesus... Virá alguém mais forte do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo e o fogo. Gente, o que é o fogo? Fogo, ele destrói aquilo que é velho, não é? Para abrir espaço para o novo. Ele purifica. Não é assim que acontece quando um metal precioso é colocado, é, exposto ao calor. Todas as impurezas... Não é? Saem para que depois aquele metal precioso seja moldado, se transforme de repente numa joia, ou enfim, algo que com a sua beleza e a sua resistência mostra o seu valor. O fogo do Espírito Santo é aquele que nos molda. Mas por que Jesus então procura esse batismo de João, sendo que Jesus não tinha pecado? Jesus é Deus. Por que ele deveria se arrepender e se purificar? Jesus, na verdade, se deixa batizar para mostrar que ele veio inaugurar o novo batismo e ele está confirmando aquilo que o seu primo João Batista está fazendo. Agora é chegada a hora em que o Senhor se revela a nós. Ele entra na fila dos pecadores justamente para mostrar o caminho para conduzi-los. E é Jesus que vai instituir o batismo. E é Ele mesmo que vai instituir também o sacramento da penitência ou da reconciliação, que é a confissão. Não é invenção da igreja. É Jesus que institui. Aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados. É Jesus que institui o matrimônio. Não é simplesmente uma construção da sociedade. Não... É algo que é de direito natural, logicamente, mas é Deus que vem sacramentar. Tem uma música que fala, meu bem querer, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. O que é sacramentar? É marcar, não é? Então nós somos marcados por Deus, primeiramente pertencendo a Ele e depois marcados também pelos sacramentos. Inclusive nós temos a crisma. Tão importante para que nós possamos dizer agora com consciência e liberdade. Agora sou eu, Senhor, que quero te seguir. Eu confirmo o que eu recebi no batismo. Quem ainda não foi crismado, saiba, está faltando algo. E não é algo para você casar simplesmente. Porque a gente não pode ver os sacramentos como uma burocracia para receber outras coisas, como se fossem formaturas ou algumas etapas da vida. Não, é a necessidade de estar com Deus e de permitir que Ele participe dos momentos importantes da nossa vida. Assim como uma criança que ao nascer vem a esse mundo, também nós no batismo nascemos para Deus e nascemos para a comunidade cristã. Uma criança que precisa se nutrir, nós também necessitamos depois da Eucaristia Uma criança que precisa aprender e ela aprende com os erros Nós também precisamos através da revisão da nossa vida do, do exame de consciência Nos deixar ensinar por Cristo e purificar por Ele Através da confissão que é o abraço de Deus Assim como depois alguém precisa tomar decisões definitivas na sua vida Nós temos outros sacramentos que nos levam a servir, através de uma consagração, através da união, num caminho a dois do matrimônio, que depois se abre a uma família. Quando nós adoecemos, ou uma criança adoece, ela precisa, não é? De medicamentos, de um tratamento, de cuidados. Também nós, quando adoecemos, no físico ou na alma, necessitamos daquele sacramento da cura, da unção, Olha só o caminho que nós fazemos com Deus. É um momento tão importante na nossa vida, que o próprio Pai se manifesta no batismo de Jesus, abrindo os céus, alargando ainda mais o seu coração, se comunicando conosco, dizendo, eis o meu Filho amado, no qual eu coloco o meu bem-querer. Nós nos tornamos também filhos amados de Deus. Nós somos como que enxertados agora em Jesus Cristo e nós passamos a pertencer àqueles que seguem a Jesus. Meus irmãos, isso é muito grandioso. Nós precisamos redescobrir o sentido do batismo. Por isso eu falo principalmente a vocês que são jovens, que terão filhos futuramente. O seu filho precisa ser entregue Há um padrinho, uma madrinha, que possa acompanhá-lo nesse caminho. O padrinho não é patrocinador do filho. O padrinho não pode ser o amigão, a amiga que eu gosto tanto, que agora eu quero estreitar ainda mais os laços. É mais do que isso. É claro que é necessária essa afeição também entre pais e padrinhos, mas é muito maior o papel do padrinho. É alguém que tenha condições de acompanhar, de mostrar o caminho, de caminhar junto como Jesus que entrou hoje na fila. Esse é o critério verdadeiro para escolher alguém que vai se tornar pai junto com você, que será pai. Mãe com você, que será mãe. Afinal de contas, a gente não chama assim, não é, os padrinhos dos filhos? Meu compadre, agora você é minha comadre, ou seja, você é pai comigo, você é mãe comigo e quem você escolhe para ser pai e mãe espirituais do seu filho da sua filha nós devemos ter em vista este grande papel dos padrinhos e mais ainda aqueles que são padrinhos estão aqui não podem se esquecer da grande missão não é simplesmente uma criança que eu estou ganhando às vezes algumas pessoas vêm pura e simplesmente assim ah Deram uma criança para eu batizar. Né? Como se fosse apenas um presente. De ter alguém que eu possa chamar de meu afilhado minha afilhada. É mais do que isso. É uma criança que agora eu vou acompanhar. Mais do que uma criança que eu vou presentear. É uma criança agora que eu vou aconselhar, que eu vou escutar. Por isso que é importante que seja alguém que tenha essas condições, nem alguém que seja muito velho, porque talvez essa pessoa não esteja presente em outras etapas da vida do seu filho, nem alguém que seja novo demais, não é? porque ainda precisa trilhar, pelo menos, parte do caminho, e recebendo os sacramentos. Do contrário, meus irmãos, seria uma incoerência da nossa parte, seria apenas um ato social social, e o sacramento é muito mais do que isso. É Deus participando da nossa vida. Somos nós participando da vida de Deus. Você, eu, que somos batizados, ou somos crismados, ou ainda podemos receber a crisma, dizer, confirmar esse nosso batismo. Temos o Espírito Santo dentro de nós... Quando nós dizemos vinde Espírito Santo, nós estamos pedindo que Ele se manifeste em nós, que Ele desperte os dons que nós recebemos. Os dons são ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos bem viver. Os carismas são presentes de Deus para que nós possamos servir as pessoas. Deus não dá nenhum presente somente para você. Ele te dá um presente para que você também possa Enriquecer a humanidade e as pessoas E é por isso que a gente coloca isso à disposição de outros Para que isso não morra com a gente Mas para que isso se multiplique São assim os dons de Deus Somos assim que nós devemos nos ver Com essa igualdade Porque Deus não faz distinção de pessoas É assim que nós devemos realmente enxergar a presença de Deus na nossa vida Aquele que é o servo Que quando encontra simbolicamente falando, uma cana rachada, ele não quebra. Quando ele encontra um paviozinho né, de, de uma vela, ainda que essa chama seja pequenininha, ele não sopra Ele permite que ela ainda venha a crescer. Deus não desiste de nós. Deus vai até as últimas consequências na pessoa de Jesus Cristo por nós, que nós também possamos cada vez mais redescobrir a presença de Deus no nosso batismo que deve ser vivido hoje, porque Deus está conosco e nós também queremos estar com ele vivendo em comunidade. Vamos ficar em pé? Como filhos